Aqui estou eu novamente para falar com vocês, videomakers, porque se você está no canal da Roadview, eu sei muito bem do que você quer. As mirrorless reduziram cada vez mais, a tendência mirrorless das câmeras estão cada vez menores e junto, menor são as baterias, menores são os displays, tudo mais compacto. E como é a referência que você tem do que de fato você está gravando? É através da tela, ou seja um monitor que te dê o máximo possível de fidelidade do que está sendo captado mas esses monitores costumam um, custar muito caro mas espera aí nós temos grandes opções agora temos boas opções no mercado eu trouxe aqui para vocês o desvio s6 plus Vamos abrir com cuidado, que a gente não quer causar nenhum dano. Mas, obviamente, nós queremos ouvir o famoso som do quê? Do capitalismo. Então, ó, ó, ó, bem perto do lapela. Novamente, cadê? É... Para nós da U-House, nós viajamos muito, viajamos o Brasil inteiro, viajamos o mundo inteiro. São 17 países que já viajamos a trabalho. Sabe o que é muito importante para gente? Portabilidade. Portabilidade. Ou seja, quanto mais qualidade eu tiver, num tamanho mais portátil, melhor. Então, ter essa belezinha aqui é perfeito. E hoje as opções de câmeras são várias para você poder trabalhar num tamanho compacto. E vamos juntos ver o que vem aqui dentro, vamos abrir com cuidado, manual logo de cara, isso é legal hein, ver o manual é legal, mas eu não quero ver agora não, olha, olha o que papai tem aqui, cara parece um celular. Mas não é. Isso é o meu novo monitor de referência. Eu vou ficar com esse monitor. Pessoal da Roadview, eu sinto de dizer, mas esse monitor agora vai entrar no meu setup e vai rodar o mundo comigo. Ok? Tá avisado. Galera, que coisa linda. Desvio atrás. Conexão de baterias aparentemente... NP, as baterias da Sony Tipo NP970 Alguma coisa assim Tem uma bateria da Sony fácil aí? Alguém tem alguma bateria da Sony fácil que possa me emprestar Produção Alguém tem alguma bateria aí pra mim, por favor? Bateria, bateria, bateria Alguém tem bateria, por favor? Opa, chegou uma chegou... Ok, tá bom só... Eu só preciso de uma É só uma bate... É só uma Obrigado. ele é bonito nos mínimos detalhes cara estamos falando de um monitor totalmente touch screen ok muito legal muito legal aqui em cima nós temos os botões left right menu down up isso aqui são as opções para quem não quiser utilizar o touchscreen. Eu odeio utilizar touchscreen porque eu odeio tela suja, engordurada de dedo. Então sempre que eu posso utilizar botões físicos, eu prefiro. Nas laterais nós temos a entrada de HDMI, nós temos a entrada de fonte e temos uma saída de HDMI. Para jogar, talvez para um outro monitor ou quem sabe até mesmo um gravador. Antes de ligarmos na 7S2, vamos ver o que mais nós temos aqui. Inside the box, right? Vamos ver aqui. Temos aqui aqueles lencinhos que limpam até. A digital, o DNA da pessoa que tocou na tela, no vidro temos aqui um cabo USB, cara eu já me deparei com uma coisa aqui ó. você sabe o que é isso aqui? você sabe o que é isto aqui? você faz uma ideia do que é isso aqui? produção sabe o que é isso aqui? sabe produção? o que é isso aqui? Muito bem, isso aqui é um pendrive, mas esse pendrive não é um pendrive qualquer, esse pendrive aqui é um pendrive para carregamento de LUTs, você conecta nele e você faz o upload dos LUTs deste pendrive para o seu monitor e aí que você pode gravar visualizando no monitor já com os LUTs que você tem e que você quer utilizar na gravação. Temos aqui um cabo USB, micro USB normal. Temos aqui um outro cabo de alimentação também. Ó, oh, temos aqui um braço. Cara, que legal. Se simplesmente rosqueia ele aqui. E agora você vai ser feliz colocando ele na sua câmera. E aqui ao lado você ainda tem uma sapata para colocar o seu microfone ou seja lá o que você quiser. Obrigado, viu? Vocês fizeram um gordinho feliz. Nós temos aqui o que? Isso, é o... Isso aqui é um micro USB OTG, muito bacana, muito legalzinho. Temos aqui um cabo HDMI, mini HDMI, cabo padrão, aparentemente de excelente construção, eu não preciso de mais nada nessa vida, ah, preciso, tem parasol, muito legalzinho, com uma estrutura muito bacaninha, minha mesa tá bagunçada, mas velho, na boa, tô muito feliz em estar tá fazendo esse review, e tem um velcro, galera, com uma estrutura... Muito bacana de plástico em volta. Agora. Conecta. Olha. Aqui. Tem as travas. Galera. Desvio. Na boa. Parabéns, hein? Eu já estava de saco cheio dessas marcas que brincavam de fazer coisas que não serviam de grandes coisas, OK? Galera, seguinte, olha a qualidade disso. Isso aqui foi um trabalho que fizemos outro dia, tá? Foi um ensaio fotográfico para algumas arquitetas que fazem parte de um projeto que nós estamos trabalhando com eles. E a qualidade dessa tela realmente é fenomenal, fenomenal. Ele tem entrada 4K, tem saída 4K, a tela é 1920x1080, mas recebe esse sinal de 4K e envia o sinal de 4K. Isso aqui é demais, é muita qualidade para o preço que é oferecido no mercado. Eu vou fazer uma coisa, o viu, dá licença, ó vamos ouvir ó ó a imagem que era bonita papai. agora então vocês tinham que estar vendo isso aqui cara vocês tinham que estar vendo isso aqui ó nós só temos coisa boa vamos falar logo só temos coisa boa a gente usa 7s2 rx10 m 4 black magic pocket 4k black magic pocket 6k Hero 9, é, microfones da em agora estamos com a Lens Go, que é sensacional, sensacional essa marca, chegou para ficar, de verdade, cara, esse monitor não vai sair do meu set, ele é sensacional e eu indico, outra coisa, 158 gramas em 5.5 polegadas, cara, o que que é isso, isso não é nada, isso não pesa nada no teu setup. Você colocou isso aqui num DJI Ronin, num Crane, seja qual for o seu estabilizador, o peso disso aqui é totalmente relevante, cara. Isso aqui é sensacional, beleza? Saída tem um jack para você colocar é, para fone de ouvido retorno, caso você não tenha isso aí diretamente da sua câmera. E a questão de você poder trabalhar com os loots, isso torna o seu trabalho totalmente mais mais prático, mais rápido, mais dinâmico e você poder estar vendo em tempo real com o look que você produziu como é que a sua imagem vai ficar você já ouviu falar o que é OCR OCR Narrow Edging Design significa praticamente sem bordas esse monitor, ele é praticamente sem bordas vocês estão vendo alguma coisa aí? tá ele praticamente não tem borda é praticamente como os celulares de hoje em dia cara, vale muito a pena não tenho, que, não tenho mais o que dizer, você tem os recursos de histograma nele, você tem zebra, você tem false color, você tem tudo que você precisa. O que você precisa agora é ligar para Worldview e dizer, olha, eu vi o review dos caras da U-House falando sobre o S6 Plus da desvio e eu quero levar esse monitor para mim. Eu preciso dele na minha vida, eu preciso dessa qualidade, eu preciso dessa fidelidade de cores. E você vai ver que o seu trabalho agora é muito melhor. Você tem acesso a informações que no display da câmera não dá para a gente ver. Principalmente para quem trabalha como eu, foco manual, utilizando o foco speaking, que é justamente onde ele marca para você, onde o ponto de foco está marcando, para você ter acesso a informação ao olho de uma pessoa que está sendo gravada em plano americano, é muito difícil no display tão pequeno da câmera. Aqui você tem essa informação. Então, liga agora para o Oldview. Vai até lá, pede para conhecer o S6 Plus da desvio, Compra, vale cada centavo. Esse foi o nosso review agora do Desvio S6 Plus. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí, dá a sua curtida contacta o pessoal da Worldview, fala do cupom da House Media e seja feliz. E lembre, estamos no momento da portabilidade, portabilidade. Chega de usar monitor trambolho desse tamanho, chega de usar lapela que precisa daqueles receivers desse tamanho. Meu amigo, tudo pequeno, tudo cabelo no bolso, tudo na mochilinha pequena, você vai, faz o seu trabalho, ganha a sua grana, é isso que importa. Qualidade e portabilidade, é nóis, até o próximo vídeo, valeu!